Já, já está lista a prova teórica. Já fiz a prova teórica. Fiquei com oito. Me quedei com oito. E. Listo. Olá, meus amigos brasileiros. Olá, meus amigos e irmãos. Irmãos panaménios. É, continuando. Continuando aqui a nossa série sobre fazer a, a, a licença para dirigir. Continuando a série para sem pesar a licença para manejo, estou hora aqui para ser a prova prática. Já está lista a prova teórica, já fiz a prova teórica, fiquei com oito, me quedei com oito e listo. Agora tenho que ser a prova prática. Liguei aqui e tenho que alquilar a moto. Acaso vocês podem vocês mirar que tem, tem os carros para poder alquilar. Não é o governo que alquila a moto, são, a pessoa, a moto os carros, são as pessoas que se quedam aqui para poder alquilar. Então vocês têm que ir aqui, você PAs lá na Suprema, paga a, a sua, sua alquila. Eu vou pagar 15, 15 é 15 dólares para poder ser lá. Lá, lá, prova de manejo. E aí, a esta me. Mi, Mirigante, moto. Não sei se. Você se tem como mirar. Lá, regante. Depois. Depois eu vou mostrar a vocês. Eu em cima da minha moto gigante. Depois eu vou. Eu, eu quero. Com a moto para vocês mirarem. Que coisa mais bela. Que coisa mais hermosa. A moto é pequenininha eu fui fazer um teste aqui com ela, quase que eu, que eu caí porque a minha perna é grande, as lá, lá, minhas pernas são, são grandes, são mais grandes que a moto, então você quase que eu, eu dei para o suelo, <risos> pelo que depois vocês vão mirar, eu acendo lá, lá as manobras para poder sacar a prova, sacar a, a, a, a licença para manejar, listo? momento que já regresso voltando aqui pessoal cheguei né fiz, como foi que você fizer a, a prova prática e vim aqui pra poder marcar o dia que eu ia pegar a carteira acostumado com o Brasil né Brasil você tudo marca tudo vai esperando mas olha aqui ó cadê cadê já tá pronta eu paguei aqui e já me deram na hora isso é Panamá meu povo isso é Panamá agora as estradas que me aguardem né Pegar a motinha aí. O Sandro já viu lá como é que é o esquema da moto. Agora é só a gente ir lá tirar bichinho e já posso trazer ela. Isso aí, pessoal. Um abraço aí e já sabe, tá? Se você é a primeira vez aqui no canal, se inscreva no canal, deixa aquele like para poder dar uma moral pra gente aí. E até o próximo vídeo.